Bruno Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês É um vídeo muito rápido e diferente É sim, chegamos no Natal, molecada Isso mesmo, E pra comemorar o Natal Neste momento eu estou ao vivo no Facebook Jogando o novo desafio do Clash Royale E você vai ganhar uma coisa muito top, galera Tá vendo isso daqui, ó, ó, ó Tá vendo isso daqui? Sim, essa daqui, ó Esse daqui é o meu presente de Natal pra você isso mesmo, esse daqui é um presente de natal pra você Porque é o seguinte, eu vou jogar lá O desafio do, do, do Clash Royale O novo desafio do Clash Royale da, da curadora guerreira E depois que acabar o desafio Vai ter um torneio Valendo essa belezura aqui Então você quer ganhar uma peca, mano Essa é a hora, galera Essa é a hora de ganhar essa P.E.K.K.A aqui Então, neste momento, o link tá aqui embaixo na descrição O primeiro link da descrição aqui É o do link da live Você vai lá pra minha live, lá no Facebook Lá é onde eu faço live todos os dias Então vai lá pro Facebook E você vai aguardar Assim que eu começar o torneio, eu vou jogar a senha lá também No torneio, vou fazer o torneio E o vencedor vai ganhar Esta peca aqui isso mesmo, você pode ganhar esta pack aqui, presente da Supercell É a mesma que tá aqui ó, é essa aqui ó, é essa aqui ó É essa mesma, presente da Supercell do Clash Royale, do Clash of Clans e é claro do Bruno Clash pra vocês galera Bom, espero que vocês gostem e aproveitem, mas mano, não vacila, não vai perder Quando você tá vendo o vídeo aqui, tá começando aí a galera pra lá Então dá tranquilo, assista esse vídeo, vai pra lá correndo, participa do torneio e ó você pode ganhar essa pecona aqui, beleza? Então é isso. Feliz Natal pra todo mundo e ho, ho, ho, galera! Te espero lá, ao vivo, no Facebook. Tô ao vivo agora, vai lá. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É, eu sou boato. Inscreva-se. Inscreva-se.